Sabia que pode abater a comissão de venda do seu imóvel à mais-valia imobiliária? O meu nome é Nuno Moraes Creador e sou agente imobiliário. Na minha atividade falo com clientes novos quase todos os dias. E muitas vezes reparo que os clientes não planeiam a venda do seu imóvel para pagar pouco ou nenhum impostos. Não estou a falar de fuga ao fisco, estou a falar de elisão fiscal, do planeamento uh, dos impostos. E acho muito estranho que isso aconteça. Quer saber mais? Então veja o vídeo até o fim. A mais-valia imobiliária é um tema que abordo noutro vídeo e que o convido a ver desde já se quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Nesse vídeo explico em detalhe, utilizando até alguns valores, como se processa a temática da mais-valia, mas agora para simplificar vou apenas dizer que a mais-valia é igual ao valor da venda menos o valor da compra. É aqui que podemos usar a comissão imobiliária para poupar nos impostos. De acordo com o código do IRS, nomeadamente o artigo 10 que fala das mais-valias, está muito claro que os honorários pagos pelo vendedor podem ser deduzidos a 100% às mais-valias do imóvel. É que os honorários são considerados custos de venda e, como tal, podem ser totalmente deduzidos ao valor ganho com a venda do imóvel. Antes de lhe explicar como pode usufruir deste benefício, sugiro-lhe que siga o nosso canal. Todas as semanas lanço vídeos novos, feitos por mim, sobre o mercado imobiliário, que uh, publico neste canal. Para os receber atempadamente e em primeira mão, só tem que subscrever o canal clicando no canto inferior direito neste momento. Voltando ao tema do vídeo, uh, para usufruir do benefício um, que é abater o, os honorários ao IRS, a única coisa que tem que fazer é pedir uma fatura. Por isso trabalho com uh, agentes imobiliários certificados que tenham licença a mim e que lhe possam passar uma fatura com IVA. As últimas duas questões que são muito importantes é que na fatura deve vir discriminada a morada do imóvel que está a vender ou corre o risco da autoridade tributária não aceitar a fatura e se forem vários proprietários que ah, declarem o IRS de forma separada deve pedir faturas individuais para cada um dos proprietários. Espero que o vídeo tenha sido útil para si ou para alguém que o conheça. Estou ao seu dispor para acompanhar na compra ou venda do imóvel e até ao próximo vídeo deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?